Estamos aqui exatamente para homenagear vocês Quando eu tinha a tua idade Ou no meu tempo é, Está de castigo Seis meses ah, tá, ou seis tá, anos tá. ou para sempre O dinheiro não cai em árvores Juízo Sozinha nem pensar Ou os outros não são meus filhos Vai perguntar para sua mãe Não se come no carro É, hoje é o seu dia Todo mundo tem um tipo de pai Aqui na família viu Não podia ser diferente Marcel, pai coragem Há dois anos, você nos ensina o que é ser resiliente. Ninguém aqui jamais ousou saber o que era ser corajoso, até conhecer você. Hoje, queremos que se sinta abraçado por todos nós. Não podemos preencher o um espaço vazio que não nos cabe e que para sempre será do nosso eterno baque. Mas saiba que estamos aqui para te fazer lembrar que você nos inspira a ser melhor todos os dias. Esse foi o legado que ele nos deixou e que segue vivo através de você. Essa saudade, que dói latejada, também é nossa. Trabalhamos com equipamentos que resgatam a memória das pessoas e busca preservar as imagens para sempre. Não existe missão de trabalho mais honrada que essa. No que depender de nós, a imagem do Baker sempre estará viva e acesa como algo que ultrapassa os limites de uma relação comercial. Nesse dia dos pais, queremos te lembrar que nos sentimos um pouco seus filhos também, ao lado de Ali, Jawad e Kazin. O lugar de Baq permanece hoje e para sempre, quando olhamos para o seu semblante. Sua sabedoria, coragem de seguir em frente. Permita-nos nos chamar de pai, no mais puro significado dessa palavra, que não tem outro senão amor. Obrigado por permanecer conosco, até quando seus dias pareciam sem sentido. Nós precisamos de você, porque o mundo carece de pessoas assim. Viva intensamente por você, por Bubaker, Ali, Jawad, Kazem e por nós. Obrigado por nos ensinar reaprender diariamente sobre o amor. Determinação. Muitos aqui ouviam falar de determinação, mas talvez nunca haviam entendido o real significado da palavra a ter conhecer você. O pai mais determinado que poderia ter cruzado os nossos caminhos. Também o temos nesse lugar, assim como os seus filhos. Um homem de coração gigante, que não sabe o que fazer para agradar seus filhos, sua família e se não puder tornar o dia de alguém melhor, prefere calar-se. Quem não queria um pai como você, que não mede esforços para trazer um pedaço do céu se este for o desejo dos seus filhos? Olhe para trás nesse dia e veja tudo o que já enfrentou para estar aqui. De quantas coisas abriu mão pela felicidade dos seus filhos? Essa é, é a herança e a grande lição que sempre deixará em toda a sua descendência e a marca na memória de quem convive com um homem como você. Mas que pai um mestre. Nosso profundo respeito a você, Abidala. E nesse e em todos os outros dias. Palavras de Zainab. Yeah. Este paizão, carinhoso demais, pai que não sabe falar não, que não sabe brigar, atencioso com a família, preocupa se vai ferir alguém com as palavras, pai que passa fome para dar para os seus filhos comer, passa frio para aquecer eles, se preocupa com o presente e o futuro deles, faz de tudo para agradar, faz de tudo para ensinar eles como é a vida. Sabe aquele pai bobo? É. Ele é! Mas a gente tava conversando! Os, fi os filhos fazem cara de triste se ele vai chamar a atenção deles, e assim eles os vencem e fazem voltar para abraçar e agradar a eles. <risos> Pizarro. Pai guerreiro. Em alguns casos, quando olhamos para trás e lembramos de tudo que nossos pais nos fez, pensamos, como é possível? Na maioria das vezes, você abre mão do seu descanso e do seu lazer para dar um futuro melhor para os seus filhos. O verdadeiro pai guerreiro, que parece ganhar poderes quando vê o sorriso dos seus filhos e batalha todos os dias para que nada os falte. Ser pai é é amar e cu cuidar do jeito que você faz todos os dias. <risos> Pai, mente aberta. Muito amigo de suas filhas, exigente e falou que é certo e errado. Quem disse que homem não pode chorar? Este pai sempre com as emoções à flor da pele e não perde nenhuma oportunidade para abraçar e dizer que ama todo mundo. Wilson, pai conselheiro. Este paizão, amigo, companheiro e que está junto para o que der e vier. Este pai dá os melhores conselhos e ajuda os seus filhos em todos os momentos. É o ombro para os seus filhos em todas as suas dificuldades. É o ombro para chorar e a mão que ajuda a levantar. Guerreiro, batalhador, seus filhos o chamam de melhor pai do mundo. Olha que coisa linda! <intended> é, né? é, né? é, Quero né? é, é, é. é, é, é, é. né? me levantar daqui. É, é. Bom, aproveito a oportunidade que Deus, Pai maravilhoso, possa abençoar vocês, não só, nossa, <risos> não só nessa data, mas em todos os, <risos> os dias da vida de cada um de vocês. Eu sei que aqui tem muitos pais, mas tem mães também que são pais, não é? Que Deus Pai possa abençoar cada um de vocês, lhe dando tudo de bom, não só no dia de hoje, mas em todos os dias da existência de cada um de vocês aqui. Que essa, esse dom, essa, até a responsabilidade que aquele Pai Superior deu a cada um de Pai aqui, que por administrar os seus filhos na terra, sejam sempre é, tidos assim honrados, como vocês sempre fazem. É. Pai Coruja! <risos> este pai sente orgulho de tudo que sua filha faz, desde o primeiro choro até a sua formação. Isto é bom, pois sua filha sempre sentirá, se sentirá vitoriosa e feliz por cada coisa que ela realiza. Um pai presente, atencioso, divertido. Sua filha sempre sabe para onde recorrer quando precisa. Porque, além de pai, a cada ano que passa, ela percebe que, na verdade, você é o seu maior e mais fiel amigo. da festa e, e diverte-se contando piadas, piadas nos encontros familiares. O melhor deste pai é que ele sabe a dosagem certa das comédias e nunca beira o exagero. Sua filha sabe que pode sempre contar com você, porque você é além de amigo, pai confidente. Oh! Nossa lá no, no Líbano, eu na volta fiquei cansado, aí comecei a chorar. Aí uma, uma, um, acho que um espinho de uma planta uh, entrou no meu pé, é como se chorar sem ter no chão. Aí Marcelo me carregou nas costas, me levou para casa, ele não deixou eu andar. Aí eu fiquei quase mais, quase um, um, um 1500 metros, ele me carregou nas costas e me levou para casa. Eu nunca esqueço isso. <risos> Thank you.